O ano começa cheio de emoção. Na televisão aguardo da cotação com os vencedores do Festival de Música da Rádio Nacional FM. Artistas do Distrito Federal que encantaram o país. Dia primeiro, 10 e meia da noite.